Isso que as crianças fazem, elas ficam digitando apenas com Ou, o teclado Ou Às vezes eu faço assim... E às vezes tem assim. dificuldade também de achar. É, às vezes eu fico procurando o W, assim... Isso, eu assim. onde é que estão as letras. E isso vai facilitar Olha, muito, gente, muito, ó. muito, muito, muito, Aí que tem os Ds aí às vezes quando é em branco, aí tem o espaço. um espaço que é com dedão. Olá, muito sou a Jépeva Simp e hoje eu vou falar pra você de uma coisa que eu achei muito boa. E pra você, pai, vai ser muito bom mesmo ajudar na aprendizagem das crianças e aí eu até surgir também quem é professor também enviar esse vídeo aí para outros professores para passar para suas crianças e você também que é pai manda é manda para o grupo de pais esse vídeo para ajudá-los na melhoria do para no período de aulas online e teu filho está voltando para esse mundo também. E o que eu vejo muitas das crianças nesses dias é aquele digitando a tecla apenas com um dedinho todas as teclas e às vezes procurando para saber onde é que está a letra. Pelo menos isso. Eu vi alguns, algumas crianças têm essa dificuldade de digitar e eles vão precisar digitar muito nessas aulas. E como a gente não tem mais aquela aula de datilografia, da telografia, é isso mesmo. Que era Aqueles cursos em que a gente ia para uma escola, usava a máquina da tipografia e ganhava mesmo o teu Ajudar teu filho a digitar e tornar esse momento de aulas online mais tranquilo, mais fluido e vamos juntar nossas forças para sairmos dessa, combinado? Vou para vocês então como é que funciona isso aí. Aqui é o site. Ele mais ajuda a minha embora em inglês é possível a criança fazer. Deixa eu mostrar o endereço do hum. site aqui para vocês verem aqui, ó. Type in here, Let's tatá. get our hands and fingers ready. Right. Aí tem um exercício. Isso, agora de fazer o exercício da criança. Com as mãos. Deixa eu mostrar o dedinho fazer exercício aqui, ó. Well done. Bem feito. mesmo a pessoa que não sabe inglês. Deixa eu Put mostrar. And clap, like you just saw a great show. Tudo isso é para fazer From exercício. Five para 3, a, 2, As mãozinhas. 1. Okay, stop. Now let's play the piano. Oh. Drum your fingers on your desk a finger. like you're Isso a Porque song. isso aí é o um momento para Now as crianças fingers fingers desk, like very slow song. Que é a para as criança treinar as mãozinhas. Right Great. Now play the piano with just your left hand. Oh. Great job. Para a criança tá manuseando Next, os wiggle your left For 5, como 1. Okay, stop. de todos? Now that you're left, é yeah, é middle finger this assim. Let's start é typing agora ele vai começar a mostrar. Aí tem o um dedinho. Vou usar o yellow key on the keyboard's left esse dedinho aqui. Go ahead and tap the Ó. E key. Aí é para clicar no E. E o somzinho, é somzinho de máquina da tipografia, vê que legal. E aí você vai digitando. Aí e também mostra o espaço e, e aí com as coisinhas aí. você vai você... passando para a próxima atividade. Let's learn about the letter F. Agora já fiz a letra E. Ele está fazendo a, a letra F. F. E ele fala da. This como se escreve? Small F. maior e, e O. Ao mesmo tempo, também F. a criança vai aprender, porque eles usam palavras bem simples Foxes como vocês Foxes sit by vendo? The fire. Fox e Fox e fire. some s'mores. <risos> Ele vai ser uma sim, gostam. vai ajudar a tua criança a aprender inglês, desenvolver o inglês dela. E ao mesmo tempo também fazer. a cada letra we're we're tem um exercício. Tá, uh, fazer isso aqui, Se bem o feito, vai. Ele devia aparecer ali. Right out in front of you. And keep uh. it up. Good job. a atividade das começo coisaszinho das mãos. And keep it up. Nice. Put your right uh. arm over your left arm uh. and chomp esse exercício ele já fez, Put aí, your outra arm vez. Over your right arm e agora, some more. Uh, oh, so. as mãozinhas e agora, a right. de outro right. lado. isso, o jacaré. Vamos ver de fist novo outro exercício, right tá bom? Right ó Lift each finger up, one at a time. starting oh. with your finger. Yes. Now your pointer. Next Lembrando your middle que isso aí é pra fazer exercício das mãos da criança. Fingers. Isso é excelente porque já vai instruindo Good a criança job. como instalar os dedos para diminuir a tensão de Make As left. crianças. E diz, é, e antes para. do vídeo começar, eu tava Starting mostrando um Sim. tempo meio que é 15 pointer, a 15 minutos, a 15 minutinhos finger, é meio que parar, finger, meio que dar uma pausa, fechar, fechar a tela e dar uma caminhadinha, beber água, fazer umas. Ou assim. seja, já já vai dando as instruções que a criança deve pointer, fazer nesse período. Five, One. Ok, stop. Now that your left pointer is ready, let's start typing. Aqui, e aí gente. vai começar de novo. The ah. letter F, F is a red key. Então so é get your pointer, pointer ready uhum. Mike is sitting on the F key. F key. Can uhum. you find it on your keyboard? A gente tem até the F key with your left pointer now. A gente tenta ali. Aí tem ali, quantas uhum. vezes o F? Que eu então, fiz. Aí tem aqui, ó. Você ir pra casa, você, você faz de, de novo. novo. E isso, então. Ou volta pra casa, ou refaz a lição. Faz outro. É o botão do meio, né? Isso. Conta, conta pra, isso aí, é para Você faz de novo. Ovo. E aqui você continua. Isso. E você vê que as figuras que eles usam, mesmo que não tem domínio. Ah, completo do inglês, mas pelas figuras você vai fazer Entender e também. a tua criança, ela vai conseguir fazer. Vou colocar Duas coisas novo. ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Aprender inglês e a digital. esse É, é typingclub.com no... .com F. Isso. F. Isso. F. E aí vocês acham e é grátis. eu Tá bom? Um abraço pra todos e não e se esquece de deixar é okay teu like no o canal. Isso. E estamos juntos na educação do teu filho. Passar juntos nessa quarentena. E que Deus abençoe vocês. E se você não segue o canal, segue o nosso canal. Deixa teu like, deixa comentário também. Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. tchau.